Queria tratar de um assunto aqui muito importante para nós, engenheiros e agrônomos. A questão de avaliação de imóveis tem que ser praticada pelos profissionais da engenharia e da agronomia. De acordo com a lei número 5194, de 1966, e com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, quem pode exercer essas atividades são os profissionais da engenharia e da agronomia, então o CREA Minas vem junto com o IBAP Minas defender que somente os profissionais legalmente habilitados podem atuar nessa área, portanto conclamo a todos os profissionais da engenharia e da agronomia a entrar nessa luta em defesa das nossas profissões nessa causa tão importante para a nossa sociedade.